E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando no Ender Lilies Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas Hoje a gente pretende fazer mais uma área No último vídeo a gente fez as catacumbas né Enfrentamos aí a, a Guardiã E hoje a gente pretende é, avançar aí A gente pegou duas coisas diferentes Agora a gente tem esse, esse dash também temos um, um negócio que nos permite vamos pegar aqui é um poder da do, do, do nossa dos nossos fantasmas tem uma barrinha ali no canto esquerdo inferior e aí através dessa barrinha quando ela preenche a gente consegue com cada fantasma Dá um poder diferente O objetivo aqui é Ir pra Direita com o que a gente obteve, né, de poder Diário de fleta, é o último diário de fleta A gente não está pegando muito, a gente está fazendo uma gameplay meio ruchada Eu ainda não sei o nome da área Mas já, já vai aparecer Hum, deu ruim Meio complicados, pássaros. Só dando o dash para evitar tudo. O que a gente encontra o primeiro banquinho. Não é aqui o banquinho? Não, é aqui. Vamos ver o que o fantasma tem a dizer. Você parece estar se sentindo bem, não está com frio? Seria ótimo se o amuleto te protegesse contra o frio. A gente toma dano por frio? Eu não gostava do frio Talvez esse seja o lado bom de não possuir um corpo Embora seja triste não sentir nada <risos> Que tal descansar um pouco e se aquecer antes de avançar? Ah, então é isso Portal da Cidadela Será a Cidadela então que a gente vai fazer? Tá. Talvez seja a Cidadela então a gente vai fazer de uma forma... Cidades Gêmeas Que legal, tem tipo, uns efeitos loucos Essa área ela é bem comprida, cheia de puzzles Parece que... Parece que o elevador já está aqui <risos> Tem esse inimigo novo que é um inferno Ninguém gosta dele Olha só que beleza Com certeza tem que contornar tudo Ali é um corta caminho Os inimigos cada vez mais necessitam de um De mais dano Olha o tanto que esse cavaleiro exige de dano Eu não vou perder tempo com ele não, deixa <risos> O corpo foi aparecer bem bem na frente Bom, vou matando alguns porque a gente precisa passar de level né? A gente precisa passar de level para ficar um pouquinho mais forte e aí vai precisar de bem menos ataques. Olha, tem esse agora esses gárgulas que são um inferno. A gente meio que vai ignorar eles por completo. Olha quantos. Olha quantos. Ainda dá certo se ignorar eles. <risos> Opa, parece que tem um bicho ali né? hum, Só que Sabe que aqui já tem um corta caminho ó, Escondido então, Se a gente não der certo a nossa trama A gente consegue pular toda essa parte Foi um pouco tensa Vamos derrubar um gargulho desse pra vocês terem uma noção Quão pesado ele é mas foi fácil <risos> É porque ele derreteu com a queda, alguns inimigos às vezes explodem com a queda E não é um negócio que acontece sempre Eu acho que tem a ver com a direção que o, o ancião bate ele bate para baixo, ele Tem que ganha cinética, eu acho. Sentando apoio no máximo de amigos que dá. O que temos aqui? Negócio para descer. Só que eu acho que eu estou perdendo o foco. Vestígio de dor. Tá bom, não era o objetivo. Eu queria chegar. A intenção nossa é chegar a forma mais rápida possível nos chefes. Mas tá valendo está valendo. Oh, como os inimigos caíram numa altura muito alta. Acontece esse fenômeno aí Opa, uma alavanca. É muito inimigo, cara, muito inimigo mesmo. esses dragões primeiro contato com eles isso aqui é um inimigo terrível isso aqui também é um inimigo novo todos inimigos é in imensos imensos As coisas consideravelmente esse arremessador aí de martelinhos. Tem uma ideia. Hein? Quantos inimigos são pesados? A gente já subiu de nível. Opa, vamos tomar um suco Não sei quanto Quão longe está o save. Ah, não está longe não, já é aqui Por favor, chegue no save seguro Por favor <risos> Ó Tem coisas novas aqui Já já vai usar. Ah, aí <risos> é essa a habilidade especial. Que você carrega esses cavaleiros aqui, estão impossíveis. a gente apanha um pouco para se lembrar de como carrega essa barrinha que energia quer dizer como usa né carregar é fácil Carregar é muito simples só matar um, bastante inimigo ela vai carregando louco fera não era disso, de repente tá dando tanto trabalho. Hum. Normalmente você tem que contornar tudo. Eu estou fazendo, cara. Não, não tá fazendo nada errado. Não estava fazendo nada de errado No entanto, estava dando tudo errado então, Agora pouco de level que a gente subiu Já ajudou pra caramba O sinal é muito triste O resultado aí Olha aí, eu já tinha desabilitado o mapa no cantinho A gente abriu mais uma porta para facilitar a vida Tem esse inimigo que é absolutamente o um inferno. Eu quero tentar um negócio que é quebrar o, esses lustres de longe. Aí você não precisa passar por tudo. Isso viu? que quebrou o lustre de cima? Ó, oh. muito bom isso. O oh, o oh. oh, mar de inimigos. E a gente está sem HP. <risos> Droga. Não tem problema. Deixa eu abrir os corta-caminhos. Olha só. <risos> os inimigos. Ele não ataca os inimigos. Ó, oh, queria muito atacar ele. bom isso, mas está valendo. O importante é que carregamos uma barrinha, se a gente precisar quebrar mais um lustre. Muito, muito bom. Está dando, hein? Esse inimigo aqui dá dano demais. Por sorte Tem uma florzinha dessas Nossa, agora é um dragão Não, pera tá fechado o <risos> dragão Oh no Não deve ser um dragão só, deve ser dois dragões A gente quase não usa os poderes, não sei se vocês notaram Isso é intencional no nosso gameplay Olha isso, olha o dano que isso dá. O HP do, desses dragões Ele é maior, muito maior do que. O suficiente pra jogar eles no chão, sabe? Mas foi derrotado também. O elevador já está aqui. Eu insisto em chamar o elevador sem necessidade. Ah, eu não precisava ter vindo até aqui, mas tá bom. Abriu mais um corta-caminho que vamos precisar com certeza. se complicando aqui um pouquinho. a nossa! Sobe! <risos> é uma boa para tomar um suquinho, hein? coisa não vai bem, hein? Isso aqui a gente não vai conseguir não usar o pássaro O pássaro é um bicho que a gente tem usado aí com, com frequência Por sorte eles não aparecem por aqui Muito bem, a gente tem que descer aqui <risos> eu tô com medo de descer e morrer, igual aconteceu. É. Eita, chama a alavanca. quê? não, não, já fui pro lado errado. <risos> Achamos a alavanca errada A intenção é para a esquerda, ali é um... Você só uma área para pegar um item Para ter um outro tipo de final nesse jogo Deu certo A gente está tentando carregar aqui a barra a gente já vai usar ela aqui, tem uma intenção maligna de pular toda essa parte aqui gigantesca e completamente difícil, essa, essa área toda é um puzzle, um grande puzzle, vamos ver se vai dar certo, <risos> sucesso Isso aqui ó, onde a gente chegou agora, é um inferno Tipo um elevadorzinho, você tem que ficar... Tem que tentar tomar o mínimo de dano possível nisso aqui é muito longo. Mas depois disso aqui já vai ter um banquinho. Com certeza vai ter um banquinho. A gente tomou dano, não pode tomar dano. Tomou dano, complicou. Vou pegar um fragmento de amuleto que tá fácil, Essas, esses fáceis assim, que aparecem no caminho, eu sempre pego. Hum, eu falei que estava perto do banco, nossa, eu errei hein, errei feio. Ainda não está nada perto do banco. Aqui ah, que eu preciso de um, de um inimigo qualquer. Oh, tomamos, Não tem problema. Se eu não me engano... Eu acho que eu me enganei. Vamos ter que fazer essa área toda, felizmente. Quase é cuidado, da única jeito Alcança? Não? Tô achando que a marrita do bicho aqui é... Tem toda uma parte imensa onde você tem que puxar antes que acabe o tempo Qualquer coisa a gente volta lá, mas não tem problema Nossa Fechou já. Ah, vamos com calma aqui. É um baú aqui, ó. Relíquia, anciã. Assim, vai ter que voltar tudo. Por sorte a gente inimiga, né? derrotou bastante bastante inimigo, então a volta agora vai ser bem mais fácil. Derrotar esse aqui também que não parece muito mas ele comeu um HP da nada. Pressa para não ter que refazer tudo. A gente pegou uma florzinha, ainda bem. Vou pra dar uma recuperadinha. É enjoado, viu? Paciência matar esses bichos. Ó, por aqui também tem outro corta-caminho, mas vamos usar isso aqui, ó. Não. Muito mais fácil. Olha só. O lugar correto de usar o poder era a parte de baixo. Aí dava para dar um skip legal. E a gente tá, tá quase no chefe. Hum, o que a gente vai usar de relíquia? Aumenta um pouco o dano infligido nos ataques aéreos. Diminui dano sofrido deixar como tá, a gente não tá focando muito nisso não. A gente só tá usando o Ancião e o dano puro. Cavaleiro negro, um jardim de flores aqui. Tá aí o louco. O e ele tem dois ataques de chão. Agora ele fez agora. Ele é bastante rápido. Ah, o Wolf aí não, né, cara? <risos> Às vezes ele dá um ataque só, pula para trás e tenta acertar a gente. Tem uma investida também. Tá fazendo isso aí, de correr pra, em direção da gente e, e pular para trás. Porque, não sei, mas não é o normal. <risos> acontecendo, cara? Por que que ele está pulando? Tá, ele tá sofrendo aí nele um pouquinho? Em hum, segunda fase dele? É, são os mesmos ataques, só que agora ele tem a distância que são muito mais fáceis de desviar e bater nele. Sempre com o ele brilhar, é agora. Ele tem esse, esse ataque que ele cruza os bracinhos. Se ele fizer isso. corre. É bastante pulante, viu? Normalmente ele pula, mas não tanto. Conseguimos stunar ele. Dá para castigar bastante. Quatro vezes mais que isso é exagero. Ele está seguindo padrão nenhum do que o normal ele faz. Não sei se está mais agressivo. Eu já enfrentou ele umas vezes. Uma fase, fica longe dele. Tudo piora em vez de ele dar um ataque por vez, dá dois por vez, três por vez. Então, tá muito difícil. carregar, ficar aqui. Vamos tentar de novo. Vamos com calma, respirar. O melhor momento para atacar ele é quando ele, ele avança para cima da gente. Você pode dar uma investida nele. Estunamos, ó. 4 danos, 4 pancadas só, viu? Mais que isso é loucura. Acertamos <risos> cinco vezes. Deixa ele vir, veio. Muito bom, muito bom. a distância talvez a gente ative o pássaro aí, para dar um, uns daninhos nele de longe. Não, não, não, não, não fica perdendo. Muito bom. Sempre com calma, espera ele dar todos os ataques que ele quer dar. Não sei o que aconteceu que a gente fez errado, mas tá bom. Já tem muito pela frente, muito combate. Uh, oh, stunou. Tá ótimo pra ficar longe. Ficar longe, então. como que a gente tá vivo? Nem sei. o que pode acontecer a gente ter que fazer de novo com uh, muita segurança a gente fez ele como vocês podem ver o nosso HP tá tranquilo né? mostre o jardim vamos purificar ele de animação vocês não tem noção quantas vezes a gente morreu para ele não tem noção, vocês não tem noção mais de uma hora aí de batalha a batalha pela cidadela foi a mais longa e difícil até agora derrotamos um exército de corrompidos e protegemos o país, mas ninguém ficou feliz não, nós que nos tornamos imortais, somos igual a eles eu, que só pensava em morrer em batalha, me tornei incapaz de morrer, é, sim Olhando ao, redor, vi um jardim de... Opa, olhando ao redor, vi um jardim de flores que se estendia no solo nevado. Foi a sacerdotisa branca da fonte quem me ensinou o nome das flores. Ela ensinou muitas coisas pra mim que não conhecia nada além de batalha. Aí o menininho aí que a gente derrotou louco. Nunca falei muito com as pessoas, então não consigo me expressar bem em palavras. A sacerdotisa riu do meu aborrecimento, mas não me senti mal com isso. Talvez não encontre mais, não a encontre mais se a batalha chegar ao fim. Imagino que deva ser melhor assim, tenho certeza. A sacerdotisa disse que gostava desse jardim. Será que ela ficaria feliz se o jardim ainda existisse ao nos reencontrarmos? Então ele ficou aí cuidando do jardim para sempre. Ouve o louco, a habilidade dele é incrível. E agora você consegue subir as paredes. Uh! Esse jardim que você protegeu está contaminado pela corrupção, mas ele não deixa de ser lindo para mim. Agora ó, que beleza, hein? O nosso HP preencheu, ainda bem que estava chorando. Pedido da sacerdotisa branca. Agora, meus amigos. Agora esse jogo aqui. Fica incrível. Você tendo essa habilidade. De grudar nas paredes. E eu investida. Você consegue explorar muito, muito mais. Mas sabe como é, né? A gente está fazendo mais ou menos corrido. Porque é muito grande, é muito grande esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui na habilidade do, do menininho. Vamos colocar aqui no primeiro set, vamos dar uma olhada como é que é. Ó, é rápido. E o X que antes nos destruía agora nos ajuda. Eu vou encerrar o vídeo sentadinho aqui neste banco. Tem mais uma lembrança aí do Wolf. A gente já derrotou cinco chefes, é o quinto vídeo. Gostou do Ender Lilies? Deixa um like aí para gente, se inscreva no canal, dê um like nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. Um, esse é um jogo indie, um Metroidvania? Mas não foi uma recomendação, é uma recomendação minha para você. <risos> Deixa um comentário aí para gente, a gente sempre gosta de estar lendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!